Está precisando de seguro para sua moto? Chame agora mesmo o corretor Diogo Fernandes e faça já sua cotação. Ele tem os melhores planos para você. E aí família, beleza? Eu sou o Diogo 011 e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês a Titan 160 2023 em detalhes, tá? Vou mostrar todos os detalhes dessa moto para você acompanhar no vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, beleza? Essa é a Titan 160 2023. Para a Titan 2022, ela só alterou as cores, tá? E eu vou mostrar para vocês os detalhes dessa moto, beleza? É o seguinte, essa moto continua com a mesma motorização da modelo 2022, tá? Motor flex, ele tem 162,7 cilindradas, motor arrefecido a ar, é o um motor flex, ele gera 14.9 cavalos na gasolina a 8.000 RPM e 15.1 cavalos a 8.000 RPM no álcool, tá? Esse é o motor da Titan, como você pode ver aqui, ele é pintado em preto, só na parte de baixo, não é o um motor inteiro pintado de preto. Aqui na parte do escapamento dela, ele é todo pintado de preto, com a proteção para você não queimar a perna, tá? Proteção em alumínio, uma proteção bem bonita. Aqui os pezinhos da moto, ele tanto do piloto quanto no garupa, ele é um pezinho emborrachado. Outra coisa que tem na Titan 2023, ela tem o freio a disco na roda dianteira e na traseira ela é freio a tambor. Não tem freio a disco, tá? O sistema de freio dela é o sistema de freio combi Brake, que é o freio CBS. Ele, Quando você freia, freia no pedal traseiro, vai 70% do, da frenagem o freio traseiro e 30 para o da frente tá aqui como se pode ver a diferença da titã 2023 é nessa parte da alcinha que agora é preta com o adesivo em vermelho as rodas da moto é na cor vermelho a mesma o mesmo vermelho das rodas da Twister aqui esse adesivo continuou o mesmo da titã 2022 só mudou a cor que agora é nessa cor vermelho tá com esse prata aqui o adesivo escrito Titan CG agora vamos na parte de cima para mostrar para vocês aqui o farol da moto ele é lâmpada halógena tá não é LED aqui na seta da moto também não é LED vou mostrar a parte da lanterna traseira agora para vocês verem na traseira da moto é lâmpada normal também, não é LED na traseira e a seta também não é LED, tá? Aqui tem o esse olho de gato que é uma lâmpada aqui embaixo, ó, tá? É uma lâmpada normal, halógena. A moto ela tem o banco em dois níveis, como você pode ver, tem esse nível do piloto e esse nível do garupa, mas ele não é um banco bipartido fogarupa tem esse, essa alcinha em alumínio ela é bem bonita, pintada em preto aqui na parte traseira, a carenagem tem esse detalhe esportivo, que parece uma entrada de ar a traseira dela particularmente eu acho bem bonita tem um design bem bem bonito aqui na parte do painel da moto, vou mostrar para vocês aqui o painel dela é blackout painel digital como vocês podem ver a moto é tá zero quilômetro tá aqui marca velocidade combustível horário, aqui é a rotação do motor vou ligar a moto para vocês verem aqui ó, a moto tá no neutro, ó, primeiro primeira ligada da moto bateu, ligou, ó, aqui é a rotação do motor, ó o barulho da moto é um barulho bem tranquilo Aqui no manete, aqui tem a partida elétrica, acelerador, é o, o freio dianteiro. Do outro lado, luz baixa, luz alta, buzina e setas, tá? E aqui desse lado é a embreagem. A abertura do tanque da moto é a abertura esportiva, ó. Puxou aqui, você vai abrir o tanque, a tampa ela fica fixa aqui, ó. Com a chave, é uma abertura esportiva muito bom para colocar gasolina. Outra coisa que tem a Titan 160, a transmissão dela é de 5 marchas. tá Como eu falei para vocês, motor de 162 cilindradas. A capacidade do tanque é de 16.1 litro, é um tanque muito bom, tem bastante capacidade. Olha para você ver a visão do piloto, como que fica da Titan 2023. Fica o tanque prata e as abinhas, as laterais em preto. Essa é a visão do piloto, olha. O banco dela também tem uma espuma bem confortável. Dá para você dirigir a moto durante horas. Muito bom. Ó para você ver como que ele, ele é macio. Outra coisa que tem a Titan 2023. Ela pesa 117 quilos peso a seco, tá? Essa moto aqui, ela tá saindo hoje... No site. reais no site. E aqui na loja da minha cidade está saindo... reais tá? Esse valor é o valor final de venda na loja. O valor à vista. Essa moto 2023 você encontra nessa cor prata. Que é a cor nova. Na cor vermelha. E na cor cinza metálico, tá? É, deixa nos comentários o que você achou da Tita 2023. Rapaziada, é por foto... Ah, o pessoal. Muitos comentaram que a moto tá feia, mas pessoalmente ó, esse vermelho deixou a moto chamando bastante atenção. Eu achei ela bonita, tá? É, eu gosto bastante da Titan Vermelha, mas ela ficou bonita assim. Vou mostrar para vocês ela de, de um ângulo 360. E você deixa nos comentários o que, que você achou dela. Uma moto zeradinha sem placa. Ela é uma moto muito boa, econômica. Faz aí seus.. 40 km por litro, andando tranquilo na cidade. Ó, essa Titan 2023. Pra mim ela ficou bonita. Poderia, a Honda poderia ter feito as asinhas do tanque de prata, que ficaria mais bonito ainda, mas agora a moto tá dessa cor. A ah, outra coisa que a gente tem que se atentar também, que na Titan 2023, além das laterais pretas, a Honda colocou ah, esse paralama preto também tá Paralama As asinhas E a traseira preta Somente o tanque prata E no documento a moto vai sair cor prata Beleza? Se vocês curtiram Deixa o likezão, é nóis, até o próximo vídeo Oh yeah, it's my